Ah, bom dia! É, agradecer aí a presença do, do, dos meus convidados aí, o Taboca, o Roger. Eu deixei aberto no Facebook, né? Vieram só eles dois. É, a palestra hoje vai ser sobre Reason React. Que é uma biblioteca é, em React que faz o binding para o React. É, todo mundo aqui sabe o que, que é React? Todo mundo mais ou menos? O Zé? Tá. É, e, e Reason? Alguém sabe o que é? O pessoal do front-end? É. Razão! <risos> É, tá, então, a gente vai discutir é, um pouco sobre isso, mas já é, adiantando, o Reason é, um, é uma sintaxe para OCaml. Vocês já ouviram falar da linguagem OCaml? Alguns sim, outros não. É uma linguagem bem antiga, já tem uns 20 anos. Ah não, deixa que eu comando aqui. É... <risos> Não, não sei se tem 20, eu chutei um número, deve ter uns 10, 15, não sei. É, mas é bem antigo. Então hoje nós vamos falar aqui de React um pouco, para eu deixar todo mundo mais ou menos na mesma página. É, um pouco sobre o Reason, essa sintaxe, essa linguagem. Eles chamam de é, Language. And, cadê? Não está aqui? Está tá só nas notas. Cheio <risos> É, aí a gente vai ver um pouquinho de código, tanto em JavaScript, quanto em Reason, ok? É, então vamos lá. O que, que é o React, né? É, eu tinha... deixa eu ver se eu consigo colocar N? Não. S? Seria o S, mas não está funcionando. Tudo bem. Só uma dica técnica, eu não sabia que tu fosse ficar desse lado. Ah, tá. <risos> Beleza, Acorda de lá eu vou sentar. de lá vou sentar. Vou. Eu vou sentar aqui no. Ah, tudo bem. Valeu. É. Tá. É... É... é, É. Eu vou. Eu, te, eu tinha, eu ia dar um play nesse vídeo porque eu tenho diversas marcações de tempo, é, de algumas coisas, Essa esse é um vídeo de 2013, quando essas duas pessoas que estão aí, o Jordan Walk, né, é, que é o criador do React e o Tom não apresentaram é, num evento para developers de Facebook, um que no tempo, não, na época, era um hack deles lá. É, um jeito diferente de trabalhar com interfaces e tal, né? É, então, posso tentar sem a, a cola que não rolou. A gente vai meio que na fé. Mas, você vê que tudo que a gente conhece de React hoje já estava lá na origem dele, né? Isso aqui é, tem até uns slides é, que falam de um negócio que é bem parecido com o Flux e tal. Então, tudo bem. É, o que é React? React é, é uma, uma biblioteca para você fazer é, elementos de UI, User né? interface. É para fazer o, o V do MVC, do MMV, e, é, alguma coisa assim vocês estão cansados de saber porque vocês já estão usando no dia a dia, olha que engraçado, ó 2013 já tinha esse diagrama que depois né, em 2015 é, ficou como flux e tal, é, eu peço para vocês prestarem atenção aqui no, nas pessoas, né? porque o Jordan Walker está envolvido é, com a criação do Reason também. Então tudo bem, não vai dar para eu passar o áudio das coisas que eu queria já vou passar para o próximo slide, então. É, então aqui só uma... Uh, aqui era para ter... Datas? Ah, não, não tem data aqui. Tá. É, então foi criado pelo Jordan Walk. A motivação, na época lá, ele é um funcionário do Facebook. A motivação era um rewrite do chat que eles estavam fazendo, que estava tudo uma bagunça e consertava um bug aqui, aparecia outro lá e tal, então foi um rewrite mais ou menos tendo essa essa motivação de evitar mutações, né? então em 2013 eles abriram o código fonte é, e aí aqui depois quem quiser tem os links para todos esses momentos históricos, vamos falar assim, em é, 2014 eles, é, eles divulgaram o, o modelo da arquitetura que eles usavam, né, que é o Flux, porque eles só liberaram o React, que era o V do MVC, e todo mundo né, se perguntava, mas como, isso usa como, com que, né, é, tipo, é, aí, baseado no Flux, várias bibliotecas que foram implementações do Flux surgiram, é, né, tinha o Flumox, tinha o Reflux, tinha vários. Até que em 2015 o Dan Abramov, que hoje é funcionário do Facebook, mas na época não era, é, anunciou o Redux, que era uma implementação do Flux, que é um que meio que consolidou como o mais usado hoje em dia. É, ainda em 2015 veio o React Native, e 2017 teve uma React Conf cheia de, de muitas coisas importantes, né? o Facebook mudou a licença do React para MIT e outros produtos dele, o GEST, o Flow e foi em 2017 também, em 16 de março de 2017, que o mundo conheceu essa palestra do Cheng Lu. Que eu toquei na Work Week do ano passado, não sei se vocês vão lembrar. É uma palestra que chama Taming the Meta Language, é uma palestra que mudou a minha vida, é muito boa, e é uma dos motivos de eu estar insistindo nesse assunto, meio que um, um ano depois de ter feito vocês assistirem aquela palestra. É, eu ainda quero que mais gente assista aquela palestra e pegue aquela mensagem que eu acho que é muito importante, e ontem eu entrei lá, cadê, ontem eu entrei no, no YouTube e tinha só 316 likes para essa palestra, eu, eu acho isso uma injustiça, eu acho que isso é um negócio que está errado no mundo, tipo, é, esse vídeo tinha que ter um milhão de likes, sei lá, é, é muito boa, né, por favor, assista. <risos> 16 mil views, cara. Saiu aí, o YouTube consegue 3 segundos. É, é então. Tipo, 16 mil views, uma palestra tão importante assim. É. Ele o like. É, deixa o joinha e tal. Ele não começou é, com o padrão é todo o Diga. Antes aí: toda a hipótese teoria do Interna Marcos momento são só o subconjunto desse tipo de palestra que tem pouquíssimos likes ou que é, um louco, que é uma injustiça. Exatamente, é uma injustiça, né? Às vezes, uma palestra tão relevante, e, né, talvez menos do que o Gangnam Style, mas... <risos> é, <risos> e, e, né Poucos likes, poucos views e tal. Deixa eu ver se eu consigo pegar, roubar alguns slides do, do Shang. Você tem os melhores? Eu tenho nas notas do, do palestrante que eu não consegui abrir. Ah, enfim. Você tem que pegar a caixinha de som, né? Não, não. Tem? Tem som aqui? Ah. É. Ah, não, não precisa. É, enfim. Que, que, qual que é o tema central dessa palestra, né? Ele fala sobre é, a importância da, das linguagens de programação como, como ferramenta para te ajudar a descrever um problema, né? Então, do mesmo jeito que, que às vezes quem, quem, fala, quem fala mais de uma língua é, para expressar certas coisas, fala assim, ah, isso em inglês tem tal termo, em português eu não sei como fala, sabe? Ou, ah, isso os franceses chamam disso, não sei o quê. Então, às vezes, o, a estrutura da linguagem é, te permite pensar de, de um jeito que é mais apropriado para aquele problema ou para outro problema. E agora já entrando um pouco nas, na história do Reason e nas origens do Reason também, tem um outro, um outro link que eu queria recomendar, que é essa entrevista desse ano com o Jordan Walk, que é o criador do React e o criador do Reason também, é, que ele aqui nesse começo, né? Aqui. É, nessa primeira pergunta, que é <risos> <Que não. risos> ele, ele fala: é, ele, ele, é, enquanto ele, ele, a pergunta é sobre o porquê que começou o Reason e tal, só que ele descreve um pouco como foi o primeiro protótipo do React. É, o primeiro protótipo do React. Foi feito numa linguagem que chama SML, é, Standard ML, que é uma linguagem funcional, é, que é uma linguagem que é toda uma família de linguagens, né? ela é tipo um, um list com tipagem, não vou fingir que eu sei sobre SML porque eu não sei nada, mas é, o OCaml é dessa família. Mas ele disse que não, quando ele fez o primeiro protótipo do React, no com o standard ML, é, ele, ele, o fato dele tá, estar, tá usando essa linguagem para fazer o protótipo influenciou não em muitas das de como, em muitas das coisas como o React funciona hoje, né, até hoje, ou naquela época também, e, e, ele, e ele tentou que isso fosse é, tudo feito em XML, o protótipo ele fez em, em standard ML, só que ele esbarrou em algumas limitações da, lima, da linguagem, e ele disse que ele, na época ele não conhecia o camel ainda, também, então, então, talvez se ele tivesse tido acesso a algumas primitivas do Ocaml, a coisa teria sido diferente. Só que, mesmo assim, ele diz que quando ele tenta mostrar alguma coisa em Ocaml, eu falo assim, ah, e, é, bom, enfim, naquela época, no, é, ele ele escolheu é, portar esse protótipo de para javascript porque javascript é um negócio que roda no browser e todo mundo tá, tem familiaridade e tudo mais e foi né, esse sucesso todo e aí ele continua trabalhando no facebook e continua trabalhando no react também até onde eu sei né, não sei se ele foi demitido essa semana ou o quê? é e ele disse que ele estava trabalhando em uns problemas de concorrência é, que ele estava achando difícil. E aí ele começou a descrever o problema em OCaml e a coisa ficou mais fácil. E aí quando ele mostrava é, para os colegas de trabalho dele a, as soluções que ele tinha feito em OCaml para aqueles problemas de concorrência, o pessoal olhava aquela, aquele, aquela linguagem e, e era, uma, era uma coisa alienígena. Então, o pessoal não tinha essa ferramenta que ele tinha. Ele tinha a ferramenta de uma linguagem funcional é, né, poderosa, cheia de primitivas interessantes, que deixava para ele mais fácil é, chegar nas soluções para aquele tipo de problema de concorrência que ele estava tendo, só que ele, quando ele tentava mostrar para os colegas dele, é, ninguém fala o okay, camel, vamos falar assim, e, então era como se né, tipo, ninguém conseguia ver o que estava passando no, na, na cabeça dele, porque não tinha esse vocabulário para descrever esse problema. Até nessa palestra do Cheng, uh, Acer... Tá, não posso demorar muito então. Um Cadê o slide? Ah, porque está na bateria? Cadê? Ele fala. Ele cita, logo no começo da palestra, aquele filme Arrival, né? Que. É Arrival a, che a Chegada. Ah, tá. É, que é um filme sobre alienígenas que chegam na Terra e e precisam se comunicar com a gente, e a gente não sabe a língua deles, eles não sabem a língua nossa. É um filme incrível, tem e tem muitas coisas que quem já assistiu esse filme dá para a gente usar como referência para coisas de linguagem de programação também. É, aconselho muito a chegada, Arrival. É, very good, foi por causa dessa palestra também. É. Eu não vou dar spoiler, porque essa coisa da linguagem tem uma importância muito grande no filme. Tá bom. É... Vamos falar de código, então. É, isso. Aí, ninguém entendia o OCaml dele. Ele decidiu criar uma gramática mais acessível para o OCaml. É... Quem trabalha com OCaml e quem usa OCaml, é... normalmente, adora, mas quem está aprendendo ou quem ou quem só tenta ler um código inóquemo é, sangra o olho. É um negócio que é difícil, é, é é cheio de símbolo, tá? É um negócio que é como se é como aprender uma linguagem bem diferente e nova mesmo, sim. Se for tentar Entender o que, que um japonês está falando, o que um chinês está falando, você vai achar que é muito diferente do, do, do que você tem no seu repertório. Né? E aí ele, começou, ele criou esse projeto do Reason, que é uma gramática é, mais acessível para programadores de JavaScript. Né? Então, tem lá. É, o jeito né, de declarar, você consegue fazer função com erro function, é, tem ponto e vírgula, sei lá, é, tem let para atribuir variáveis, essas coisas. Ele, então ele criou uma gramática para colocar em cima do OCaml de forma a meio que facilitar quem já conhece JavaScript ler um código em OCaml. Isso que é o Reason. Reason, então, parte do que é o Reason é essa sintaxe, que é mais familiar para quem conhece JavaScript. Eu posso até mostrar aqui um pouquinho... Deixa eu apertar o O aqui, que é mais fácil. Vou comparar. Isso aqui vai ser o exemplo final do, da palestra de hoje, mas se eu mostrar aqui um código em OCaml, ele é bem mais... isso é Reason e é bem mais legível que o camel, né, tipo, segundo, né, muito subjetivo falar que isso é mais legível que aquilo, mas, enfim, <risos> é, é, lembra, lembra JavaScript, né, você consegue ver que, aqui, é, isso aqui é uma render function, né, e lá na palestra de 2013, né, o pessoal já falava muito nessa coisa do, da render function e tal. Você consegue ver que isso aqui é um, um object spread. né? que mais? Tem, ainda tem coisas estranhas, né? Tipo, o que é esse till aqui? Né? Isso aqui é uma coisa que não tem no JavaScript, que são named arguments. O né? é, que mais? Enfim, e, é, aceita o JSX, a gente vai falar disso. Mas é, é quase um JavaScript, né? não, é, é, não é muito distante. Então, parte do, da razão de ser do, do Reason é ser uma sintaxe. E a outra parte, né, se entrar no site lá, eles vão estar se definindo como Syntax and Toolchain for Camel. Né? Então, tem ferramentas é, também para é, compilar isso para JavaScript, que é um projeto que chama Bucklescript que é um projeto que começou com um cara que chama Bob Zeng na Bloomberg, é, por algum motivo o OCaml é muito usado em coisas financeiras e tal, é, então tinha esse projeto lá da Bloomberg que é o Bucklescript, que é um compilador de OCaml para JavaScript. E dentre as vantagens de Reason e tal, se você vou pegar qualquer palestra introdutória, o pessoal vai te falar que é legal também porque o Camel compila para nativo, então você consegue fazer um código assembly a partir do Reason, né? então em termos de coisas de performance e tal. É, não é muito o nosso caso, hoje a gente está mais interessado no frontend e no React. né? Então aqui, para quem tipo o Zé ou o pessoal de outras áreas aí que nunca brincou com um projeto de Node e, e, e React. É, isso aqui é basicamente o que você precisa para ter um projeto mínimo é, com um JavaScript moderno usando o React. Né? Então, o Yarn é, é um gerenciador de pacotes, ele usa o repositório do npm, então você usa ele para instalar essas dependências aí o react e o react DOM, na verdade são só essas duas mas se você quiser é, porque o javascript também está evoluindo como linguagem, então se você quiser usar certas facilidades, tem uns presets de babel, que é um transpilador de javascript e isso é uma coisa que o, o, o... tem naquela entrevista fugiu o nome <risos> é, que ele fala que naquela época também não tinha. É, hoje já está mais no, na época certa para lançar alguma coisa tipo Reason, porque todo mundo já está acostumado a compilar o JavaScript, né, para alguma coisa. Né? Então você sempre, vai, então você já já tem uma etapa no seu processo que é transpilar o JavaScript, que é passar num linter, que é para é, usar a funcionalidade que ainda não tem na linguagem, etc. Então, você ter uma etapa que é um compilador OKML OK, lá, ninguém vai perceber também. Então, é, esse é, é, uma das coisas que veio com o React também foi um, essa, essa forma declarativa de descrever as interfaces, que é o JSX, é, e esse slide está aí para vocês terem uma ideia, assim, que é enfiar Tipo, tags de HTML dentro do, do JavaScript, né? mais ou menos. Então, é, tags inside JavaScript. Esse é o jeitão de um componente React burro, que a gente chama. É, burro porque ele não guarda nenhum estado. Ele é como se fosse uma função pura. É, não estou falando grego, né? Função pura, ok? Tá. É, então, um componente burro, ou stateless, ele é um que não guarda o estado, né? Óbvio. E esse é o jeitão dele. Ele recebe aqui desse lado é, é, propriedades e te retorna um, o que você precisa renderizar. Então, é uma função. Se você sempre passar as mesmas propriedades, o resultado vai ser sempre o mesmo. É, ele não faz mais nada, né? não tem side effects e tal. É, então, normalmente, é, né, quantos parâmetros você quiser, como se fosse uma função. E, e o children é um, uma property meio especial lá, que é para você colocar outro componente dentro, né, para você fazer a composição. Então, você põe função dentro de função, componente dentro de componente, esse tipo de coisa. Ah, muito bem. Esse não era o último código. E aqui também, só para deixar mais completo, um exemplo de, de um componente que tem estado. Um stateful component. Né? Que em React, você usa essa sintaxe de classe aqui, assim. E ele tem é, estado, uma render function E tem uns métodos de life cycle também Esse aqui é um exemplo de um, de um componente bem simples Que é um contador que depois que ele monta Ele a cada um segundo muda o estado né, Um count no estado, adicionando um Então ele fica um, dois, três tá? é, Beleza, Aí eu sempre passo do jeito errado Stateful component Tá. E, então ele tem o estado, essa é a render function, esses são os Lifecycle Methods, é, e para você mudar o estado interno desse componente, você usa o set state. Isso é, em linhas gerais, o React. Né? Estejam apresentados aí, pessoal que eu não conhecia, é, Reason e Reason React, que é o que a gente está é, querendo apresentar hoje aqui. É, você instala esse negócio que chama BS Platform que é o Script e ele vem com um negócio parecido com o Create React App que é o BSB Init então BSB Init você põe o tema React né, ele tem tema para nativo também e tema simples então hoje o que a gente interessa aqui é o React é, e aí você faz isso você está com ele já monta um, um, um scaffold lá, um boilerplate para você. É, você pode escrever JSX direto no código também, né? Ah, vou ser mais inteligente em mostrar aqui. É, só que é, algumas coisas que o, o JSX no JavaScript te permite, porque né, o JavaScript é, permite tudo, <risos> é uma putaria. É, é que você bota um, um text node direto já é, que nem tá aqui nesse message element ali. Ele é... você poderia colocar o hello reason direto aqui se fosse no caso do javascript, mas é, o reason por ser o camel ele é fortemente tipado, né? estaticamente tipado, sei lá. Ele, então, ele, ele vai pedir que aqui seja um elemento. E aí, se você tipo, quiser colocar uma string, é um text node, você tem que usar esse negócio aqui, Reason React String, que ele vai né, converter para um elemento. Né? O, e essa, é, é às vezes, faltou um pouco dessa parte. Né? Por, que, que, por que, que você optaria por usar uma linguagem é, com tipos e um compilador é, que passa por todas essas regras estáticas num projeto de javascript. Bom, por quê? Para não ter erro de runtime. Essa é a maior vantagem. Então, se compilou é porque está é tá coberto todos os casos e você não vai ter surpresa. Então, se compilou, está bom. Se não compilou, ele ele te lembra de coisas que talvez você tenha esquecido. Né? Um, um caso de um switch que não passou e tal, que tem pattern meshing também. É, aí aqui um pouquinho das coisas de... Esse, esse operador aqui é um pipe. Né? Eu escrevi assim, poderia ter escrito do jeito tradicional, né? é, colocar o reason hello reason dentro dessa função aqui, como um argumento. Mas eu escolhi escrever assim para também mostrar um pouquinho dessas, desses sugars do, da linguagem. Né? Então você tem pipe, é, o pipe é um negócio que pega o, um, um valor de um lado e põe como primeiro parâmetro da função. Tem várias coisas interessantes, tem autocurring, é, é, aqui ó. Esse operador de pipe ele também é chamado de reverse application. Né? Uh, muito bem. Era só isso? Tá, isso e aqui finalmente um exemplo uh, com o estado, meio passo a passo aqui. Em reason, ah, esse é em reason. <risos> é, então vamos lá. Uh, o jeito que você usa é igual um JSX, você põe aqui color blue, né? É, o... Só que em reason você não faz com classes igual no JavaScript, a API do Reason React, no caso, ele usa um Component creation API, então você precisa ter, o que é um componente né, escrito em Reason? Ele tem essa função make, que recebe os, as propriedades do, do seu componente com um nome, então, você pode passar só algumas e tal. É, a linguagem tem essa coisa de named argument. E o último parâmetro é o children. É, eu esqueci alguma coisa? Não. Aí aqui, é, e, e o que, que essa função retorna? Essa função retorna um record. Um record que tem lá várias coisas, entre elas a render function. Então, para criar, criar esse record que você vai retornar, você usa essa, essa função aqui. No caso, a gente quer criar um stateless component, a gente vai usar o stateless component. Isso aqui é o display name do, do componente. E aí você faz um spread desse template, vamos chamar assim, e sobrescreve as coisas que você precisar. Que nem aqui, no caso, a gente quer sobrescrever a render function, então, vai ser um record lá que tem vários, é, várias chaves. Uma das chaves é o render, que vai ser uma função. E aqui, é, eu coloquei esse underscore no começo do, do, desse argumento, porque a gente não está usando ele. Então, é uma função que tem esse argumento, mas a gente não está usando. Então, para não receber o warning do compilador, você mete um, um underscore na frente dele. Eu poderia dizer... Esse bonus seria, seria eu poder fazer paralela dizer que isso é. é a forma funcional de fazer o equivalente antes, a herança, a extends. É, é, o, o que você está fazendo aqui é é isso mesmo. Só sair outro desse estilo funcional. É, meio no estilo funcional, eh é, o o o record que vai ser o resultado dessa função, ela é exatamente o mesmo record que retorna daqui, só que você estendeu ela usando tudo menos o render que você sobrescreveu. Então, esse é o jeito uh, que é muito comum no Redux também e tudo mais. Ah, é, porque sempre que eu tenho um spread de qualquer coisa do um lado, aquela coisa não está lá, quer dizer, ele dá um override. Now. Isso, é, essa aqui é a ideia. Aí é, aqui é que eu não vou entrar em detalhes em como eu mudei a cor do, do, do Hello, porque ele está usando esse... É, style Make aqui, então tudo é um pouquinho diferente assim, né? na forma funcional de fazer, só que hum, a gente não tem tempo para entrar em muitos detalhes. É, beleza, e aqui o nosso exemplo final, que é um componente com estados. Então, se aqui no JavaScript a gente tinha lá Stateful Component, esse aqui, aqui a gente tem um negócio que chama reducer component, porque ele segue a, a ideia do do, do Redux é, de de que o estado ele é uma é, é um resultado de ações em cima de estados anteriores. Então, enfim, ao invés de chamar é, stateful component eles se chamam de reducer component porque você tem action e state e reducer, a gente vai ver aqui embaixo, dentro do componente então o componente tem o seu próprio reducer e as suas próprias actions é, se eu estiver falando grego aqui isso aqui é bem comum para quem trabalha com redux é. e isso daí, e O uso do Redux nesse caso. Não, ele não usa o Redux, ele, ele só usa essa ideia de reducers ah. e Action. Já para usar só o Reason React com o diferenciador de status, substituindo, sem necessidade de usar o gerenciador de status? É, eu não. Eu, a minha suspeita é que sim, só que eu nunca fiz nenhum projeto grande com o Reason React. Então eu não sei, na prática, como essas coisas se aplicam. Porque aí me dá a impressão que o, ah, o state aí é só desse componente. É, é o como... interno. E aí é um stateful, mesmo fazendo um byte do correct, é um stateful. E aí é. vamos passar ah, isso tá. para outros componentes que não sejam diretamente utilizados. Exato, exato. E... Você falou um negócio ali, né, Bind para React, que me lembrou de um detalhe que talvez eu não tenha falado. O Reason React, ele não é, uma, não é um port do React para o Reason. Ele é só um Binding. O que está por baixo disso aqui é o React normal que a gente usa do JavaScript. É, beleza. Então vamos um pouquinho ver alguns detalhes desse, desse Reducer Component, que é o nosso Stateful Component no Reason. Uh, então ele usa outro template ao invés de ser stateful component aqui é reducer component uh, uh, stateful components are like react.js stateful components uh, era para estar escrito reducer component aqui except the concept of a reducer built-in Então ele uh, a diferença desse para um stateless é que ele vai ter um reducer e aí vamos lá então ele tem Antes de você é, declarar esse template, você tem que declarar o state, o tipo, os records em Reason. Eles não são um, um para um com objects do JavaScript. Ele é um record mesmo. Ele, ele, ele, e você precisa falar o que, que cada, o tipo de cada atributo. Então no, é, esse aqui, eu acho que é o único lugar do, do, da palestra inteira que vocês vão ver um, um, um type attribution explícito, é, porque de todo o resto ele consegue inferir muito bem. Então você não precisa. É, é uma linguagem que tem tipos, mas você não precisa ficar escrevendo tipo. É, então, no caso do record, você precisa escrever o tipo, porque o record tem que falar que o, o a chave count é inteiro ou é string ou qualquer coisa é muito bem, então aqui você faz a declaração do state e das suas actions. Isso aqui é quem chuta dizer o que, que é isso aqui? Tá, é, tá, tá difícil dizer porque. Isso, ele não é uma function, ele é um type, é só um, um, um, uma assinatura de tipo. Tanto esse quanto o outro são types. A gente ainda não entrou na implementação. É, isso que é um negócio é, que tem muito naquela palestra do, do, do, do, do, do chinês, esqueci, eu estou esquecendo o nome, Cheng. tem na palestra do Cheng é, que é o fato de você trazer coisas para dentro da linguagem. Então, quando você tem... Você vai comparar Reason com JavaScript, por exemplo, JavaScript, você não tem como fazer um Type Signature de uma função ou de, um, um, ou de uma variável ou de qualquer coisa. Então, a linguagem não... É, quando você vai para uma linguagem que tem tipos, você pode usar a declaração dos tipos como a sua documentação. Então, ao invés de você né, escrever lá um var, é, var count igual a zero e botar um comentário lá em cima falando isso é um inteiro, você já põe um código lá que ajuda o compilador e ajuda a documentar também. Então, tipo, é, então tanto esse quanto esse são declarações de tipo. É, o tipo da variável state é record. E é assim que a gente declara um record em reason. E o tipo da variável, o, o tipo action, desculpa, eu falei variável state, mas não era variável, era o tipo state e o tipo action, o action aqui, ele é o que eles chamam de variant, que é tipo um enum, assim, não tem JavaScript também. Mas o que é um variant? É um negócio que, que nem aqui no caso, action, são todos os tipos de action que esse é, componente... Tem. O componente é uma máquina de estados, né? então aqui em terminologia de máquina de estados, isso é chamado de token. É, então são todos os, o, todos os casos. Então você tem um negócio que é animal e o seu software, não, sei lá, comida, e o seu software trabalha com vegetal, animal, você pode fazer um variant que tem esses dois tipos no Redux, no nosso caso, a gente usa muito constante para essas coisas, que nem as constantes do Farming Blocks lá, por exemplo, cor, tem a, a, o orange, tomato, né? cada cor tem um nome, e a gente tem essa lista de nomes da paleta, das cores, poderia ser uma, um Variant. Então, se você for fazer uma função cujo um dos atributos é uma dessas cores da paleta do What's Good, você poderia é, falar que esse argumento é do tipo cores e declarar o tipo cores como sendo um Variant com esses dez, essas 10 cores fixas. É, em Reason você pode ter só essas 10 cores fixas <coughs> e você pode ter um caso do Variant lá, que é uma String também. Então, você fala assim, ah, pode ser o Letters Green, o Tomato Orange, não sei o quê. Ou um hexadecimal, uma string. Então. Qual é, dos dois aí é o nome do e qual dos dois é o valor do. É, então, no caso a gente está fazendo um componente que é um counter, né? Então, a action dele, né, um, uma, as actions de um counter poderia ser increase e decrease, por exemplo. É, esse é um action burro que só incrementa e não decrementa, mas teria uma outra linha com um decrease, se eu fosse fazer um, um increase e decrease, entendeu? De onde que vive esse increase? É dentro do componente? Esse increase, ele é como se fosse o action name do Redux. Ele, ele, vive, ele vive no tipo. Né? O action ele é um tipo variante, não sei qual que é a tradução. É, é como se fosse um enum. Increase é um objeto. Oi? Increase um objeto. Não, increase não é nada. É só um nome. Sim. Tipo, se você for fazer um negócio que é um semáforo, tem verde, amarelo e vermelho. Você faz um variant type e você põe o nome que você quiser, no amarelo, no vermelho. Tipo, é, quando você for chamar uma função cujo um dos argumentos precisa ser desse tipo, variante, o compilador vai checar se bate com o no, um dos três nomes que você falou que tinha que ser. Entendeu? Isso seria é mais ou menos que nem em Python a função do dicionário. É, o dicionário é o record. É, é, não. O, isso aqui seria o, o de cima. É esse aqui, esse aqui é tipo um dicionário do Python. Né? Eu estou falando que o state ele é do tipo record. Que os pessoal de Python me corrija se eu estiver errado. O, o dicionário é um record, né, em Python? Acho que é, não sei. É, o dicionário é como se fosse uma, uma, uma lista com blocos ah, é. duplos. Tá. Então, então a, gente, a gente chama a primeira função, e está ah, a segunda. É, é igual... é, tá, é um hash. Então, o... o não, não sei se record, né, como que, como que ele compara, mas talvez seja. Este está mais próximo do que o de baixo. O de baixo é, seria um, um. alguma coisa que você tem um número finito de, de opções. Né? É, não, não sei em Python se tem. É, é porque eu queria entender como que é, tu falas tomate e ele entende um hexadecimal F00. Ah, não, não, não. Isso tem que estar tá num hash. Isso funciona igual a um dicionário, então? Isso, te, isso ah, tem que estar tá no, no, no dicionário, mas a gente não chegou lá ainda. Esse aqui a gente só está falando qual que é o tipo, né? Ah, entendi. Esse PowerEdge ajuda muito no código, Ele tem exatamente esse comportamento com o seu Classes. E a gente já poderia ter uma É tipo um Enum, E a Anissa é né? um Enum é, porque ele te dá tipo tipagem de classe, porque você pode fazer comparação por... Software, você pode passar parâmetros dentro dele, então para é mais uma forma de né? é mais um estado é isso mesmo é, então o Kotlin tem, e isso é legal você ter falado do Kotlin porque, né, voltando para aquela timeline lá, né, de como que está evoluindo as coisas dentro do ecossistema do React, eu vejo que isso está acontecendo nas outras também então, tipo, o Android está indo de, né, tem uma, um certo caminho aí é, de Java para Kotlin, no, no iOS tem de Objective-C para Swift, então está tipo, todo mundo meio que né, é, indo para coisas com... com mais primitivo, mais vocabulário, né? A gente estava falando de linguagem. Você tem mais ferramenta para fazer, descrever o seu problema e fazer um negócio que ajuda o computador a entender o que você está fazendo também, que no caso né, são os tipos. Então, aqui o initial state. Então, voltando lá, né? A make function ela é uma função que recebe um monte de coisa, entre elas um children, e retorna um record, que é o tipo de um dicionário. É, no caso aqui, é, a gente vai né, o render function ela tem que ter e a gente pode se a gente quiser que ele tenha um estado inicial usar essa chave initial state para isso então tem lá o initial state é, state transitions que é o reducer então dentro do componente tem um reducer que aí vem uma coisa legal aqui que é o switch num, num variant quando você faz um switch num variant, vo, o, você está fazendo pattern matching. Então você, fala o que, é, você põe um padrão do lado esquerdo e o, o, o que vai acontecer do lado direito. Né? É, no caso aqui, é um exemplo ruim, porque só tem um caso, mas se tivesse increase/decrease, você teria duas linhas aqui. É, e aqui é o jeito que você faz o set state no Reason, é, usando esse Reason React Update. E se você, se você tem uma variant com três possibilidades ou quatro possibilidades e no seu switch você cobriu só três, o compilador vai, vai reclamar. Vai falar, ô, oh, você está fazendo um switch num negócio que pode ser amarelo, verde e vermelho e você só está cobrindo os casos de amarelo e verde. Né? Então, tipo, você tem um, um buddy lá te ajudando a ver as coisas que você esqueceu. Uh, vamos lá. E tem lá os Lifecycle Events também. Né? É, em React, isso aqui chama Component Did de Mount, então é tudo igual ao React sem o Component. Então tem um que chama de Did de Mount e tal. Depois você entra no site e tem a documentação dessas coisas. É, então dá para usar, tem lá o, o correspondente aos Lifecycle Events. E você tem, é, isso aqui é uma, um, um Subscription Helper que é uma coisa muito comum, né? Que nem a gente está usando o set interval aqui, é muito comum em React quando você tem um negócio que é um, um set interval, set event listener, alguma coisa, que você pôs, na hora de desmontar o, o componente, você tem que tirar. Então, como esse é um pattern meio comum, eles já deixam uma função onMount mount no, disponível para você na mesma hora que você você fez lá o caso do, do set interval, você já tem o acesso de quem você vai precisar desinscrever, né? Fazer um unsubscribe disso e dar o clean interval depois. Então na hora que monta você faz uma coisa e você já tem o, o acesso para a hora que desmonta, né? O que você precisa fazer. Ah, e aí essas coisas aqui meio estranhas, tipo js.global.clearinterval é que é, que nem eu falei no, no começo, né? a ideia não é ser uma linguagem nova, então você pluga o Reason em todo o ecossistema de javascript então o Script ele, ele é um transpilador para javascript, mas ele também é uma library, então ele te dá algumas helper functions para você acessar coisas é, do DOM, né, tipo o clear interval, set interval e várias outras coisas. E o, o Reason tem um escape, re, um escape hash que eles falam, né, uma escotilha né, de escape que é muito útil para quem está começando, que é se você não consegue fazer um negócio em Reason, abre lá uma janela e escreve e põe um JavaScript raw lá. Tem, o script te permite você meter uns pedaços de JavaScript né, do jeitinho que é lá dentro pra fazer o 10 final, os por... é tipo isso eu quero... negócio, você começou fazendo tudo bonitinho, funcional Falar ah, essa parte eu não sei como fazer aí você põe lá, é, eu devia ter posto um slide disso, não pus mas é colchete por cento raw é, e aí você mete uma string javascript raw lá e, e retorna um resultado lá, aí você pode atribuir uma variável alguma coisa assim ah, e acho que era isso, galera. Ah, é isso aí. Eu espero que tenha conseguido atiçar a curiosidade de vocês aí. Ah, se, está, se tivesse uma coisa que eu quisesse que vocês saíram daqui, é assistir esse vídeo do cara. Que... <risos> e assistir e dar o joinha. Esse aí é o título do vídeo dele. É, Taming the meta language e e também o, essa entrevista com o Jordan Walk que é toca todos esses assuntos também. Muito obrigado.